Ouça agora mais uma devocional da série Preciosas Promessas. O tema é Eu Tenho a Mente de Cristo. Deus ilumina a minha mente para resolver situações complicadas. A palavra de Deus tem afirmações poderosas para a minha e para a sua vida. Eu gosto muito de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, onde diz Temos a mente de Cristo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esta promessa maravilhosa revelada na palavra de Deus está escrita porque Deus quer que você pense com clareza. Uma mente confusa não pode ser usada por Deus. Seu espírito nos capacita a focar nas nossas mentes apenas nas questões importantes para nossa vida. Quando Jesus foi resolver o problema da cruz, ele não focou na cruz. Ele focou em mim e em você, no resultado que isso traria para minha e para a sua vida. isso, você pode tomar posse desta promessa para a sua vida agora. Saiba que a sua mente é um presente de Deus. Porque você tem a mente de Cristo, você é capaz de pensar de forma clara, sem confusão. A mente de Cristo em você te capacita a tomar boas decisões. E quando a sua mente é guiada pelo Espírito Santo, ela então se alinha com a vontade de Deus. Agora, ore comigo sobre esta promessa. É Muito obrigado por nos dar uma mente clara, uma mente disciplinada e uma mente ordenada. Obrigado porque o Senhor nos dá a capacidade de pensar de forma adequada. Obrigado pelo discernimento em situações preocupantes... Obrigado por trazer à nossa mente soluções para os problemas que estamos enfrentando. Seu Espírito nos orienta e nos guia. Por isso nós te louvamos por este presente. Senhor, obrigado pela mente que o Senhor nos deu. Capacita, Senhor, esta pessoa para encontrar as soluções aos desafios que ela está enfrentando neste momento. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, até uma próxima oportunidade com mais uma promessa preciosa.